Caramba, Sim. passou um vixe, muita treta, vixe, muita treta, maicuana gigante perto da bananeira. Ó, tá me olhando ela. Zoom aqui ó, olha o tamanho da bichona. Caraca, muito linda, velho. Tu marca, não vem pra cima de mim, né? Ó, não vem pra cima de mim, não. Se tremeu toda aqui, eu vou dar um bicudão nela. Corre lá E pega o pé de pau Porque ela tentou me atacar aqui, velho Sério isso? Sério Vai bater bicho Ué, se ela vier pra cima disso, ela foi fazer o quê? Não tá as não Ah, mas olha o tamanho das unhas, bichinha Eu já vi ele esse árvore, Eu Tá mais verde Eu logo vi, eu tem uma barulheira ali, velho Deixa eu ver se tem mais um Tá no máximo Daqui a pouco tô vendo isso daqui virar uma vídeo cacetada Ela tá, tá com a unha muito grande vou me aproximar não, porque Ela tá de olho em mim Ó, vou virar, ela e vir comigo Caramba! Oi. Passou um. Vish, muita treta! Vixe! Muita treta! Vish. Uma abelha gigante Ó, olhou pra mim. Vixe! tem um. Um pequeno dinossauro, velho ele me aproximar, mas parece aqui é hostil. Tá com a pedra perna pra ver se ela corre. Se ela vaza. Tem no chão ainda. Nem se emocionou. Ó. Tá intimando, ó. O que que foi? Que não te pegar. Tá cá, tá caldo, tá com a outra Tá gostando não? Muito preocupada Esse bicho é manso, cara Tem gente que cria iguana Eita, caralho Eu não vi que tem outro aqui E quase que eu chego Eita. perto Tá morto? Morri é Camuflado ali, né? Tá morto, hein? Olha, camuflado, cara. Tá morto? Não? tá quietinho ali. Ou oh, será que não? Acho que tá morto. Hum, tá não. Tá morto? Não, tá acasalando. Tá tá se ah, será que matou? Ah, tá, tá acasalando viu, tá vivo ó. nossa véio. acasalamento de iguana ao vivo ah, levantou o rabinho essa é, é novidade véio. então aquela dancinha toda não era pra gente, não era pra, pra, pra a fêmea que tava ali embaixo rapaz. Isso não é motel não, velho. Vaza daí. Psst. Acasalamento das iguana. Que brincadeira, não. vai cair. Cadê hoje, não tem outra aí por aí. Camuflada, né? Já tá, tá, ali no mato. Ah, tá, É Vamos subir, vão subir ó Elas subiu e sai correndo voado Não sei se está pegando aí ah, Você colocou a, o troço em cima da, das iguanas Então não mata ali, ó É Vamos deixar a bichinhas se divertir Deixa a bichinhas se divertir Brincadeira não a, antes, já, já, isso aqui já, já é casa de, de tarântula A, já, já matei uma... Até esqueci de mostrar pra vocês Já matei uma coralzinha aqui Uma cobrinha coral Agora virou motel de iguana Isso é Panamá, irmão Isso é Panamá Ah, sem contar que tem esquilo também aqui, né? Os esquilinhozinhos